Não sei se o Ezinha vai estar preparado pra ver esse meu chá, galera. Mas é bom que a gente perde, mano, pra poder jogar mais vezes, senão o duo vai acabar. Daqui a pouquinho não pegar pega e acabou o duo. Consigo sentir que o meu pick foi ruim contra o Gragas e a Camille, né, mano? Mas contra o restante ali é suave. Só ficar forte no começo aqui. Nós comba com o Ezinha. Nós temos uma Vayne late game aí pra zaralhar. Vambora. Fala é com, é com nós, Ezinha. Velho. Opa, você tinha mais abandonado já? já? Não, tô aqui, pô. Poxa, esse chaco aí veio de onde? Veio de tentar fazer um chaco brabo igual o do Ping, mano. É isso, saca. Você igual tá com um negocinho aqui? Perdemos, né? Então, né? Por quê? Nossa, só comentando. Tá o aqui é tá tá uma braba, pô. Valeu, eu tô fazendo um lixo meio estranho aqui, mas vambora. E assim, esse chaco aqui, ele vai ser AD, tá? E tem, tipo, umas duas Season quando eu jogo de chaco AD, mano. Mas dá pra dar ali. É meu, não, meu vez melhor que o um AP, pelo menos. Beleza, não. Tranquilo. Não, vai, é, vambora. Ah, gastei Ignite à toa, mano. Peguei uma kill já, hein. Eu, eu vou level 3, 3 aqui, no vídeo, né? Sem eu vou pegar o nível 3, mais bota. foda que eu vou estar tá sem Ignite, mas nós mata, mano. Ó, ó como é que tá o negócio lá, mano. Tá sincero, véi. Ah... Você acha que dá pra dar Vá. Dá, Dá, dá, dá, dá. Vá? Eles vão dar B, véi. Você quer tapar? Ó, oh, vai enchendo o saco aí. Tô subindo quer já. Quer tapar, quer tapar? Ah, você vai subir? Tá. Eu tapar, tapar. Ó, oh, o Gragas assim, mesmo primeiro tá Eu tô tancando, eu tô tancando, é seu, vai Beleza, agora a gente vai andando pra cima ah, Você fecha ela? Acho que eu pego ela Vale ah, tá meu garoto bom, bom. Que delícia, Zinho. que delícia, mano Uh. Valeu, Você Jean almoçou? Carlo. <coughs> Voltei. É. Arroz, feijão, carninha, carninha com molho de tomate assim. Saladinha uhum. de alface, cenoura e um refrigerantezinho. Bem pouquinho assim. Caralho, velho. Completinho, tá né? Bem, Gostoso. Né? Pô, mocinha assim, aqui, minha mãe, pô. Tá maluco, minha mãe é isso, Mano, né? conheço, pô. De <risos> novo, Zinha, pela E aí, galera, toda vez. Mano, eu não, eu não falo, tipo assim, um revolta, ele esculacha. Ele fala assim, eu como sua mãe, com todo respeito, né? Eu não, eu conheço a mãe, eu sei que ela cozinha bem e tal, saca? É uma pegada diferente, mas. Que é isso aí? É <risos> eu tentei consertar, mas não deu, velho. Só... Meu Deus <risos> Não deu, Deus. cara. Foi mal. Tá de boa, eu passo quando o pezinha. Mano, eu entendi esse Gragas. Ele veio direto roubar meu blue, velho. Gostou a saída do que eu acho. é uma pedra dela aqui. Pô, o é mó forte, galera. É pra velho. É porque o boneco com cedo, mano. Gankar cedo é roubado, velho. Ó, deu a on Top. Nossa, vontade de espirrarzinho. <risos> <risos> Nossa senhora, oh, tô, senhora. Gragas, Gragas é tô indo, tô indo. Nossa, foi mal, <risos> velho. Espirrei, sincero aqui. Eu vi, eu vi, Caralho, deu até uma. Uma tração, mano. Sei lá. Eu, cheguei, eu, cheguei. eu tenho que curar, eu tenho que curar, Marquinhos. Pode ir, pode ir. Por que que nós vai, assim, ai Nossa, não vai, consegui isso, tacar Ignite, velho. que ela pegou. Acho que ela já tava seis, né? Ela tá sete agora. Eu jogo aqui, eu jogo aqui. Pô, my bad. Se eu tacar tá Ignite, você matava, mano. Caramba, essa Quase, mas mano. Jogou bem também, hein? Jogou, velho. seis. seis Caralho, merda, velho. Porra. Pô, foi legal, é véi, bom. isso aí. Véi. Eu, eu, eu não sei se eu mato ele. Calma, mato, calma, mato, calma, tô só chegando. Mato não, Comigo mato. Ó, oh, sai, da oh, sai, da sai, da sai. Da tô em vinela, é, tô em vinela. Beleza. Tem o, tem o cronômetro pra, pra ult dela. Eu matei esse pai, eu matei Não conseguiu usar, né? No caso eu não consegui usar Não, tá para minha box, não! Ela ia me salvar, mano! Ela ia mesmo, ela ia mesmo Ah, se ele matar eu tô feliz Se ele matar, tá bom, Ah, mano Mano, eu acho que eu matava o Chaco ainda Ele pisava na boca, eu tava ataca aqui Ah, mano Mano, tá rolando uma porradaria sincera aqui, topside, né? Tá massa, tá massa, velho Porra, galera Tipo a pink, velho Podia ter pra dar pink Mas tá de boa Eita, porra, doideira bot, Shazinha eu tô de olho, tô de olho, posso ver você? você tem ult? Mas não eu tenho. só vi a cabecinha, Ah, véio. não tem rendimento, ainda. Ah, você matou todo mundo, né? Não precisa diminuir, não. Acho que Caralho, o... mas o que que aconteceu ali, né? que você deu tanto dano? Mano, acho que foi junto com a torre e... E esse chaco dá dano, mano. Chaco a dá dano, é só o AP que é ruim <risos> mesmo, <risos> mano. O AP que é um cocô mesmo. Hum, quase que a Irelinha fez a boa. Vamos subir lá, vamos subir lá, tem ult, tem ult. É, não tem rendimento ainda, Marquinhos. tá parado a só agora é. Beleza Não valeu a pena minha ult não, né? <coughs> ah, talvez você passei me salvou, véi Se Gragas tá mais forte que eu, parece Ó o Gragas, ó o Gragas, esse Nossa, jogou bem, velho Beleza Caralho Acho que ele vou... me mata Ah Vai Juninho meu Deus do céu, <risos> aí, caralho. Tu pensou que nem ia matar tá ele? achei que ele ia sair, Ah, ele vai tentar pegar no Smite, oh, cara, é. Ficou assim mais você, mano. É do nosso. <risos> do Ai, ele jogou mal. Ai, mas. Porra, o meu Qzinho também foi ruim. Boa, boa, boa, boa. Caramba, quanto shield. Um salve pra, pra rapaziada aí do comando baiano, Arek. Obrigadão pelos seus três meses de sub com a gente aí também, meu príncipe. Obrigadão pelo apoio. Que isso? Foi quase um Ace, mano. Faz um Ace, morreu só, só eu, tá aqui. pô que delícia, isso foi muito bom, eu achei meio estranho Concordo até, mas a, a, a moral é que, que eu tô falando, é que tem muita, muita gente que, baixa galera Meu Deus, que dano é esse, aí? porra mano é um safado e antigos pro players que não liga, tá ligado? De ajudar a galera lá. Então acho que vai continuar Mas a mesma coisa a que, que, a que tava antes. Véio, se a galera dos pro players não quer jogar... Não, não é mais dependente deles, saca? Pra ah de Esse cara vai me ultar, não vai. Por isso que eu tenho que ir pra cima dele, galera. Que isso, mano? Acho que eu vou voltar pra levar a torrezinha. Tá bom. Eu tenho ult pra você ainda. Tá. Ó, se eu tomar o combo eu é, é, o, é o é o Juninho, viu? Não, mas leva aqui, leva aqui. Tá. Botar o Juninho nele pra ir no cabeceiro. Não, só sai, né? É, só sai agora. Mas box legal aí. Ainda Opa! A gente tá morto, pai. Mas, mas mata! mata Acho que eu matei no Smite. Boa! Mano, esse Gragas, velho, cara é muito bom, não? O cara é bom, o cara é bom. Tá, saíram. Olha, eu eu, eu, eu, eu. Tá. Nossa, flashou morrendo. Eu, eu, eu volto daqui alguns segundos. Ah, eu vou tacar ver. só uma faquinha só pra dar um Xesky. Aê. Beleza. Mas que beleza. Dá-lhe oh, esse. Bar trim, barão, cara. barão, barão. Vai matar ele agora, vai. Ó, um hit, um hit, eu quero ver. Nossa! Eu parei pra dar faquinha, nem precisava. Pega assim, né? Eu vou dar com só a faquinha, mas acho que é o suficiente. Peguei dois aqui, aí, ó. pega. Didi! Ô, oh, gostei, velho, de jogar de XKD, galera. Pedem mais vezes, mano, pra eu jogar de XKD, velho. Eu preciso ter um boneco gigante ganka cedo na pool, mano. Well, play fugido. de top e bot. Olha lá, o cara. Ixi, Ixi, ele tá acha que não foi mid gap? Eu vou mandar agora, mais Caramba! E nem jungle? Ó, ah, mandei aqui. Mid gap. gap. Mid gap também. Oxi, foi ele que xingou eu, eu né? Joguinho melhor, olha lá o cara, foi estopado, hein, ah, véi. O Ezinha ah. ficou com um de farm a mais, o Ezinha ganhou, olha lá.